Olá, gente, tudo bom? Então, a convite da professora e coordenadora do curso Daniela Inumata, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha atuação profissional, né? O é, Meu nome é Ketri, Ketri Passos. Eu sou bibliotecária, né? Sou graduada em biblioteconomia com habilitação em gestão da informação aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É, sou especialista em gestão de bibliotecas escolares e mestre e doutoranda em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, né? Então, qual foi a, a, o meu espaço de atuação desde a minha formação, né? Desde a minha graduação em biblioteconomia. É, eu atuei, assim que eu estava que eu em processo do mestrado, eu atuei em, enquanto bolsista de pesquisa, né? É, CAPES. Então eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre como funciona o processo de pesquisa, né? a, os laboratórios, as universidades. Eu tive a oportunidade também de atuar durante quase um ano como professora substituta na UFSC, que, que também é um campo de atuação para a gente, né? apesar do nosso curso ser é, bacharelado. A gente também tem a opção da licenciatura, né? que pode preparar a gente para quê? Para que a gente conviva melhor nesse ambiente de sala de aula, né? é, consiga desenvolver melhor esses aspectos da atividade pedagógica em si. Atualmente eu estou como professora colaboradora aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e a minha área, né, do, do meu processo seletivo é a área da tecnologia e gestão. Então todas essas tecnologias, tecnolo, é, todas essas, desculpa, essas disciplinas tecnológicas, planejamento, e geração de bases de dados, as TICs, né, todos esses aspectos são é, eu abordo na, nas disciplinas nessa área mais tecnológica. E eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o meu processo de pesquisa de doutorado, né? Então, o que, que eu estou pesquisando atualmente? Sobre o futuro da biblioteca universitária, né? O que, que, que é biblioteca universitária, né? Que a gente é, percebe que... Dentro dos tipos de unidade de informação, a biblioteca universitária ela é uma instituição bastante complexa, né? ela, ela precisa apoiar as atividades de pesquisa, ensino e extensão da universidade, a universidade em si é uma, uma, uma instituição bastante complexa. E a gente tem observado também que o número de matrículas dos cursos de graduação tem aumentado no Brasil, então isso é uma forte tendência. E por que, que a gente estuda né, inovação? Por que, que o bibliotecário deve estudar inovação? Porque a gente precisa inovar nos nossos produtos, nos nossos serviços. A gente precisa estar melhor capacitado para atender o usuário da informação. Né, o usuário da informação, essa, essa nova geração Z, geração Y, né, essas novas nomenclaturas, essa sociedade da informação e do conhecimento, ela tem necessidades né, de âmbitos mais tecnológicos ou de aspectos gerais, mas a gente percebe que esses usuários eles estão cada vez mais exigentes. E o que, que o bibliotecário precisa? Ele precisa de ter conhecimentos, né? é, competências, habilidades e conhecimentos voltados para atender essa demanda. E é claro que eu vou puxar a sardinha para o aspecto tecnológico, né? Então, explicar a importância das tecnologias para a nossa sociedade, para a Sociedade da Informação, explicar o advento das tecnologias de informação e comunicação e por que estudar a Biblioteca do Futuro, né? porque a gente, é, é muito importante a gente planejar o futuro. Então, existem métodos e técnicas né, na área dos estudos prospectivos que envolvem é, esses estudos para que a gente... Não existe uma bola de cristal, né? Eu não vou conseguir fazer uma previsão de como vai ser a biblioteca, mas a gente pode verificar incertezas e pode mapear possibilidades futuras e isso também impacta na atuação do bibliotecário. Que tipo de competência, que tipo de conhecimentos o bibliotecário ele precisa ter para daqui a 5, 10, 20 anos. Então, esses aspectos, pessoais, é, pessoal, eles são bastante importantes para que a gente consiga planejar espaços mais acolhedores, mais funcionais para os usuários da informação, serviços, né? desenvolver produtos de informação, não ficar refém dessas grandes produtoras de bases de dados. A gente pode desenvolver, a gente tem disciplinas na, no curso de graduação em biblioteconomia que são voltadas para o desenvolvimento de produtos. Então, a gente não vê o produto apenas como mero, mero consumidores, mas a gente está é, apto a tentar desenvolver esse tipo de produto. Pensar também na questão da mudança do suporte informacional, né, que vem se modificando ao longo do tempo, do analógico para o óptico, para o digital, para a nuvem, né? Que tipo de suporte a gente vai ter no futuro? Então, enfim, são várias questões, né, que são inerentes à atuação do bibliotecário e que uhum. vale a pena a gente discutir e pensar, tá? Bom, então, é, o resultado que eu vou ter a respeito desse estudo eu ainda não sei, porque eu ainda estou em processo uhum. de desenvolvimento, mas quando, a partir do momento que eu conseguir diagnosticar a, o contexto tecnológico atual das bibliotecas universitárias e conseguir pro, prospectar essas ações futuras, é, eu posso, né, se a professora Daniele mata quiser e tiver interesse, eu posso falar melhor um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa. Bem, pessoal... É, resumidamente, é, essa seria a minha fala e esse seria o meu contexto de informação atual. Gostaria de agradecer o convite da professora Daniele e gostaria de dizer que vocês estão em um excelente curso e que, ah, com certeza, se vocês desenvolverem um excelente trabalho, é, a gente vai ter futuramente excelentes profissionais da informação Obrigada e até logo!